Graças e paz, irmãos. É com muita alegria que mais uma vez estamos compartilhando com os irmãos o estudo da palavra nesta segunda-feira. E hoje nós vamos estudar a respeito de um tema muito pertinente nos dias atuais, nos quais a sociedade atravessa. Se trata de um tema que é o aconselhamento cristão, e o nosso tema terá por título o valor de um conselho, e antes de nós entrarmos propriamente dito no tema do nosso estudo desta segunda-feira, eu quero convidá-los a fechar os olhos e orarmos a Deus, pedirmos a direção a respeito do que será tratado nesta tarde a respeito deste assunto convido você então a fechar os teus olhos e elevarmos o pensamento a Deus pedindo a sua direção amado Deus Pai das luzes, Senhor de todas as coisas nós queremos colocar na tua presença nesse momento as nossas vidas e pedimos que o Teu Espírito seja o orientador, aquele que nos dará a sabedoria e o entendimento para falar e ouvir a Tua palavra dentro da mensagem que Tu tens proposta para as nossas vidas neste dia. Nós oramos assim, certos pela fé que a Tua palavra, que será liberada, vai encontrar morada nos nossos corações. Pedimos que Tu oriente todo o tempo esse estudo. Que Tu mantenha a nossa mente concentrada, tanto minha quanto dos meus irmãos que estarão acessando esse estudo. No nome de Jesus nós assim oramos. Amém. Como dissemos, irmãos, o tema hoje... No estudo que Deus propôs ao nosso coração, será sobre o aconselhamento cristão. E o título que Deus inspirou para que nós trouxéssemos essa mensagem será o valor de um conselho. E a título de introdução, antes de nós entrarmos propriamente dito na Palavra, eu quero compartilhar com os irmãos uma experiência que é, eu tenho tido ao longo dos últimos tempos com um ministério infantil dentro da igreja. É, o que mais me impressiona nas crianças é a capacidade argumentativa que eles têm quando manifestam uma curiosidade a respeito de qualquer assunto, e como eles demonstram esse interesse É a maneira como eles lidam com as respostas que nós colocamos É como eles vão processando, como eles vão absorvendo, filtrando essas informações E na dinâmica desse diálogo vai preparando os próximos porquês Quem tem filhos sabe exatamente do que eu estou falando e a mente das crianças ela tem um poderoso aliado que nós podemos chamar de sede do saber, que é o que a torna diferente quando nós vamos pensar acerca de habilidades cognitivas. E o que são habilidades cognitivas? Nós podemos dizer que é o processo de construção do conhecimento. As capacidades é, mentais desenvolvidas como a memória, atenção, linguagem, criatividade planejamento, isso nós damos o nome de habilidades cognitivas. Nós podemos dizer que a cognição é a aptidão que se tem para interpretar os estímulos do ambiente em torno de si para tomar as decisões acerca do próprio comportamento. E as crianças, elas nos impressionam. E por que eu fiz esta introdução? No final do nosso estudo você vai entender exatamente o que foi dito até aqui. E eu peço que você preste bastante atenção em tudo que formos tratar a partir de agora. Porque Deus tem um recado importante para a igreja nesse tempo. Amém? Então nós vamos começar o nosso estudo a partir do nosso texto áureo que se encontra no livro de Provérbios, no capítulo 15 e no verso 22. Peço que você abra a tua Bíblia e acompanhe o raciocínio que faremos a partir de agora. Diz assim a palavra no livro de Provérbios, no capítulo 15, no verso 22. Onde não há conselhos, fracassam os projetos. Mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Onde não há conselhos, fracassam os projetos. Mas com os muitos conselheiros há bom êxito. O que que é um conselho? um conselho nós podemos dizer por definição que é um aviso que se oferece a alguém em relação ao que se deve fazer ou não numa situação é uma recomendação olha o que a palavra nos diz em Isaías 9,6 e seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte pai da eternidade, príncipe da paz então, quando nós começamos a parar para pensar sobre conselhos, conselheiros, dar, ouvir, nós começamos a entender a relevância que esta palavra tem na Bíblia. E o quanto nós devemos levar a sério o valor de um conselho. O aconselhamento cristão. Ele coloca um fardo leve e um jugo suave nos ombros do aconselhado. Vejamos o que diz no livro de Mateus, no capítulo 11, dos versos 28 a 29. Quando Jesus, falando aos discípulos, diz, vinde a mim... Todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E acharei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, como dissemos, o aconselhamento cristão, ele deve colocar um fardo leve e um jugo suave nos ombros do aconselhado, deve ser o alívio para os ombros daquele que recebe, mas há um contraponto que é evidente entre os orgulhosos e os que ouvem conselhos, é uma atitude de sabedoria. Em Provérbios 16, 3 diz o seguinte confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Em outras palavras, nós poderíamos dizer, consagra ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem sucedidos. Um dos maiores desafios do cristão hoje é com certeza, irmãos, acalmar a mente de uma pessoa que está desorientada numa sociedade de múltiplas possibilidades, que exclui a maioria. Hoje nós temos em evidência a sociedade do ter, eu preciso ter, é pregado aos quatro ventos, que nós precisamos ter as coisas. Temos a sociedade do prazer, eu preciso satisfazer os desejos do meu coração, isso é incutido todo santo dia através de marketing, propaganda, de todas as formas, tentando nos vender essa ideia. Tem também a sociedade do poder, que é que eu preciso ter, preciso ter prazer e eu posso ter prazer. Então a sociedade do poder me estimula que eu devo conquistar isso. Temos também hoje o que nós poderíamos dizer a sociedade do aparecer nas redes sociais. Quem aqui não tem uma rede social? E muitos com certeza no mundo hoje, de uma forma geral, não vamos nos restringir apenas à igreja, mas gostamos de aparecer nas redes sociais. Gostamos de nos fazer ser vistos, presentes. O nosso ego é massageado. De alguma forma. Principalmente quando eu consigo conquistar alguns, muitos likes. Não é assim que funciona? Caso contrário, eu tenho que aprender a lidar com a famosa frustração ninguém está me vendo. Ninguém está me olhando. Não é assim? E nós temos também a chamada sociedade dos muitos sentidos sem sentido algum. Hoje nós vemos uma sociedade se levantando, fragmentando tudo, tentando de alguma forma aparecer de algum jeito em algum lugar. Essas são algumas das muitas questões existenciais que causam Muitos transtornos atualmente e tem raízes e indagações como quem sou eu, o que eu posso saber, o que eu devo fazer e o que eu posso esperar. E o aconselhamento cristão, irmãos, ele precisa ajudar a pessoa aconselhada a responder para si mesmo estas questões. Em Provérbios 11, 14 a palavra diz, não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. E hoje, quando Deus me chamou a atenção e me trouxe à luz esse estudo, a pergunta que eu me fiz foi, que eu quero compartilhar com a igreja, o que eu estou fazendo para ser a diferença Nesta sociedade De que forma eu tenho me preparado De que forma eu tenho Estudado a palavra Tenho procurado me inserir Numa intimidade mais profunda com Deus Para poder despertar Nesta sociedade Tudo o que está acontecendo De acordo com o que nós falamos Neste último domingo Que nós tivemos Ministrando às crianças, o tema que nós tivemos foi sobre ser luz. E ali Deus começou a confirmar dentro do meu coração sobre esse estudo. Porque à medida que nós fomos ministrando para as crianças a importância de sermos luz numa sociedade caótica que se encontra hoje com todas essas questões que acabamos de colocar, nós precisamos fazer a diferença. Por que na multidão de conselhos há sabedoria? Uma pessoa que não ouve os sábios ela caminha rumo ao desastre irmãos, é certo tem um ditado popular que diz que quem não escuta conselhos escuta coitado então a importância de darmos valor aos conselhos é muito maior do que nós podemos imaginar tanto quanto ouvimos quanto devemos ter o discernimento quando iremos aconselhar alguém. Ser um conselheiro cristão, de uma forma específica, é como um dom não está atrelado a todos os membros da igreja, de uma forma geral. Como todos os dons, ele de forma específica vai sendo designado a alguns membros do corpo mas todos nós como cristãos temos irmãos a obrigação de sabermos dar bons conselhos se eu partir da premissa de que eu não quero para o outro o que eu não quero para mim por mais simples que seja o conselho ele terá relevância aos olhos de Deus e com certeza atingirá os objetivos que deverão ser destinados a quem for. O Senhor ter falado constantemente ao seu povo nesse tempo, ensinando e dando a melhor direção através da sua palavra. A questão é, nós temos de fato ouvido a sua voz? outro dia eu ouvi duas perguntas que me impactaram muito e isso foi há um tempo atrás mas eu nunca mais as esqueci ouvindo um pregador certa feita ele fez duas perguntas para toda a igreja onde ele disse Quantos de vocês estão feliz com Jesus? Todos levantamos as mãos. E na sequência ele emendou a seguinte pergunta. Como complemento. Com quantos de vocês Jesus está feliz? Das milhares de mãos que estavam levantadas com a primeira pergunta. Acredito que 60%... Ficaram a meio braço, uns 10% baixaram por completo, e assim foi. E essa pergunta eu me faço todos os dias. Eu estou feliz com Jesus? E automaticamente me vem a segunda pergunta. Jesus está feliz comigo? No Salmo 37, 4, fala: Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Neste salmo, nós podemos dizer que ele encerra e complementa a resposta dessas duas perguntas. Porque, quando nós nos agradamos do Senhor, é certo que Jesus está feliz conosco E quando os nossos desejos são satisfeitos É certo que nós estamos felizes com Jesus também Então Nós podemos dizer, irmãos, que Para que esse sincronismo aconteça de eu estar feliz com Jesus, de Jesus estar feliz comigo, prestando atenção no valor de bons conselhos, o princípio disso, nós devemos exercer o que algo mais à noite estaremos, infelizmente ainda não toda a igreja, alguns, mas uma grande maioria que eu posso dizer, tem observado, tem crescido e aumentado nas segundas-feiras à noite, que é a nossa sala de oração então o princípio para nós desenvolvermos essa intimidade com Deus estarmos felizes com Ele e Ele estar feliz conosco o princípio disto Jesus já praticava que era a oração a oração era, sempre foi a baliza central no ministério de Jesus. Se você pegar toda a palavra e observar toda a caminhada de Jesus, apenas o que é descrito no Novo Testamento, você vai perceber que a oração era a prática constante e contínua dentro do seu ministério. Era a forma aonde ele encontrava o momento de intimidade com Deus e sabia ouvir. E o conselheiro ele deve falar como um profeta mas ele deve falar com sabedoria. Após Discernir o joio do trigo, aí vem uma palavra de conforto, uma palavra de consolo, de orientação para a libertação e o crescimento integral do outro. Como conselheiro cristão, e aí eu estou me referindo a toda a igreja, a todo o corpo, nós devemos aprender a discernir o joio do trigo. Irmãos, infelizmente, nós temos ainda a grande maioria de usar da prática, de tomar partido e opinião sem fazermos o uso do discernimento para saber o que é joio e o que é trigo. É preciso que nós aprendamos a discernir. E fazer isso sempre à luz da palavra, como diz em Hebreus 4, de 12 a 13, que diz assim, Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante que qualquer espada de dois gumes. E penetra até o ponto de dividir o Espírito juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Na presença da palavra. Pelo contrário, todas as coisas... Estão descobertas e patentes Aos olhos daquele A quem temos de prestar conta Você consegue perceber a importância De aprendermos a termos discernimento Diante das questões E sermos conselheiros Darmos um conselho Dizem Isaías 55, para complementar, 55, 10, 11. A seguinte palavra. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem e façam brotar, para dar semente ao semeador, e pão ao que come... Assim a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Aqui diz que essa palavra que desce a terra, ela não retorna para o céu sem ter dado o seu fruto. Esse é o princípio de uma fala sábia, da resposta iluminada que vai fazer com que as pessoas façam escolhas autênticas, que irão levar ao verdadeiro sentido e significado existencial. Fazer as perguntas sábias e ser um bom ouvinte. A chave para a sabedoria, irmãos, é nós aprendermos a fazer as perguntas certas. Eu costumo dizer em casa, para os meus próximos, que se fizermos as perguntas certas, teremos as respostas necessárias para todas as coisas. O problema é que às vezes não sabemos fazer as perguntas de forma sábia. Os tipos de pergunta que você faz, escute isso: o tipo de pergunta que você faz determina o tipo de vida que você leva. Se eu pergunto apenas a título de curiosidade, o tipo de vida que eu levo é apenas de alguém que é curioso. Quem aqui já nunca em, Teve um contato com alguém que quer saber as coisas só para saber. As suas perguntas, elas vão automaticamente, como conselheiro, quando você estiver numa situação aconselhando alguém, as suas perguntas vão desencadear um conjunto de respostas que irão levar a um resultado efetivo ou não, dependendo das perguntas que você fizer. Irmãos, uma das maiores capacidades do ser humano é refletir sobre a própria existência. Então nós devemos, nós devemos aguçar isso. O grande problema é que nós vivemos num tempo em que o repertório de reflexão das pessoas tem se empobrecido demais. O aconselhamento ele é um exercício de discernimento espiritual. Algumas vezes você vai ter que usar a espada teológica, conforme Salomão, para chegar àquela verdade que liberta. E ainda vai ter que usar os, os conhecimentos da vida, a psicologia, a tua experiência, mas principalmente os conhecimentos bíblicos, através do estudo da palavra, para que você aprenda a diagnosticar, aprenda a orientar e aconselhar. Salomão, quando teve aquele momento ímpar, Sobre decidir de, de quem seria o filho. Esse é o momento que ele usou a espada teológica. Ele chega para as duas mães. Diz: olha, já que vocês não chegam a um consenso, eu vou dividir a criança ao meio. E esse foi o momento em que ele apela para os sentimentos, para as emoções, usou da psicologia para saber quem estava falando a verdade. Mas ele usou o conhecimento do Espírito Santo. Foi pelo conhecimento do Espírito Santo que ele pôde tomar a decisão adequada naquela situação. E aí eu te pergunto, quantas vezes nós costumamos pedir a direção do Espírito ao aconselharmos ou tomarmos partido em alguma situação ou nós nos deixamos levar pelas emoções do nosso coração as pessoas elas continuam nos dias de hoje vivendo como Caim e Abel desde lá da antiguidade até agora irmão matando irmão Continuam vivendo como Esaú e Jacó Irmão roubando irmão E numa sociedade Conflitiva como a nossa Nos ensinaram esse tipo de relacionamento interpessoal Como algo normal Ah, é normal isso É tão recorrente que se tornou normal mas isso não tem nada de normal, segundo o propósito de Deus na criação do homem. Eu quero falar rapidinho de um testemunho pessoal. Quando eu cheguei a esta igreja em 2018, eu passava por um momento de uma luta espiritual, espiritual. tremenda, com o relacionamento de um dos meus filhos, eu estava tão decepcionado com tudo o que havia acontecido até aquele tempo, que eu já havia desistido dele, Eu imaginei que para curar aquela dor. E não sofrer mais. Eu tinha que matar o amor que eu tinha pelo meu filho. Porque doía demais ver tudo o que ele vivia, fazia, como se comportava. Ele sabe disso até hoje. Graças a Deus... Hoje as coisas são diferentes. Mas naquele tempo era tão difícil essa situação que eu dizia para ele sempre, não diga que você me ama enquanto você não aprender a ter amor próprio. Me incomodava, me irritava muito quando ele vinha de alguma forma querer dar uma aliviada no ritmo de vida que ele levava. E dizia, pai, eu te amo. Aquilo me irritava de uma forma, irmãos, que vocês não têm ideia. E aquilo foi crescendo dentro do meu coração de um jeito que eu não queria me importar, eu queria enterrar aquele sentimento dentro de mim. Por que, que eu estou contando isso? O título... Do tema aconselhamento cristão, irmãos Deus me trouxe a luz O dia Em que uma irmã Aqui dentro Da igreja Em 2018 Dando um testemunho Sobre A sua família Aquilo foi como essa espada De dois gumes quando ela disse de uma forma clara, concisa e incisiva. Não desista da sua família. Aquilo atingiu o meu coração como um tiro. É como se naquele momento uma luz tivesse sido ligada e o meu entendimento sido descoberto, revelado pelo Espírito para o que eu devia fazer de fato e de verdade o valor de um conselho graças a Deus irmãos por ouvir aquele conselho. Aquele abençoado conselho naquele dia. Eu passei a mudar a minha postura e as minhas atitudes em relação ao meu filho. E hoje eu posso dizer. Que eu tenho um imenso prazer. Quando eu posso ouvir um eu te amo. Porque eu recebo e acolho. Com muito carinho dentro do meu coração. Porque hoje eu percebo que ele aprendeu a se amar. Mas vocês entendem que esse processo, ele é cíclico, ele, é, ele está interligado. Meu filho aprendeu a se amar. Porque Deus me mostrou que eu não devia desistir da minha família. Então se você tem algum problema com o um familiar seu, não desista da sua família também. O grande problema, irmãos, é quando nós começamos a criar expectativas nas pessoas. E a nossa expectativa tem que estar centrada única e exclusivamente em Deus, na palavra em que Ele nos garante. que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, não importa o tempo, eu não sei para quantos eu estou falando essa palavra, mas eu tenho certeza que ela vai encontrar o endereço e o coração certo, e que Deus ilumine o teu entendimento também, muito obrigado irmã, por aquele conselho aquele dia, Deus te usou poderosamente. No seu livro, o Leviatã, o filósofo Thomas Hobbes, ele deu um golpe na comunidade avarenta quando ele afirmou homo homini lupus, que significa o homem é o lobo do homem. Ou seja, o homem é o lobo contra o seu próximo. Jesus já advertiu os apóstolos para esse perigo, quando ele fala em Mateus, no capítulo 7, de 15 a 20, quando ele diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos vos conhecereis. Colham-se por ventura porventura uvas dos espinheiros ou fígados dos abrolhos, assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus, não pode a árvore boa produzir bons frutos, frutos maus, nem a árvore má produzir bons frutos, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo, assim pois pelos seus frutos os conhecereis. Jesus aqui nos faz essa advertência para nós sabermos discernir o joio do trigo. A palavra, ela é clara o tempo todo, nos dando Sempre a direção, o norte, sendo a baliza que vai nos fazer tomar as decisões corretas. O conselheiro, irmão. Ele não é um crítico. O conselheiro cristão, ele é como um sirineu que tem que ajudar a carregar a cruz injusta. Precisa ter um ouvido misericordioso, uma palavra de conforto, saber escutar com coração, saber escutar com amor, com fé e esperança. Isaías, no capítulo 50, nos versos 4 e 5, nos diz assim, O Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra alcançado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu os ouça como os eruditos. O Senhor, Deus, me abriu o ouvido e eu não fui rebelde, não me retraí. Saber ouvir, um ouvido misericordioso, sem fazer juízo crítico buscando sempre a luz da palavra a direção para o teu aconselhado sobre a direção do Espírito em Mateus 7 de 24 a 29 diz assim a palavra quando fala sobre os dois fundamentos Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as práticas, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Nessa passagem, irmãos, Jesus expõe a fragilidade acerca dos critérios de julgamento exercido pelos mestres da lei e os resultados colhidos pelo homem que se deixa dirigir pela sabedoria ou insensatez. Para concluir, irmãos, nós precisamos buscar com muita avidez, com muita dedicação, andar em novidade de vida ter uma, uma nova expectativa, que nós, a partir de agora, saibamos dar valor aos conselhos. Eles podem ser a chave que vai abrir o nosso entendimento e irá nos libertar dos processos que até aqui nos fizeram fracassar. O novo é eu e você reaprendermos a ser como, como as crianças. Que Deus abençoe a tua vida nessa semana. E essa reflexão possa gerar no teu coração frutos. E logo mais eu quero contar com a tua presença aqui na nossa sala de oração, em nome de Jesus, amém.